Então, olá, eu fiz um, um resumo, um apanhado de, dos conteúdos que eu estava produzindo no Insta, uh, assim como já tinha feito na aula passada, mas agora eu fiz um pouquinho mais completo e organizei numa apresentação para eu poder mostrar para vocês. Eu tinha uma sequência chamada. Esse aqui é um pouco diferente, eu tinha feito uma uma sequência principalmente sobre essa parte de matrizes, que eu tinha chamado de matirinhas, tá? E, e ali eu faço em forma de resumo todas as definições, exemplos, enfim, sobre todo o tema de, de matrizes. Então, se vocês não conhecem, acessem lá meu Insta, lá, sigam no matematica.pop, tá bom? E acompanhem lá, eu quero voltar a fazer mais essas matirinhas, eu acho bem legal, mais objetivo mas eu fiz um apanhado assim eu vou comentando ao lado de cada uma à medida que eu vou apresentar tá bom então vamos começar aqui vamos começar pela definição de matrizes tá? matrizes matriz uh, acredito que todos tenham ideia do que é matriz uh, a melhor associação é uma tabela composta por elementos distribuídos em m linhas e n colunas. Nós vamos dizer que m por n é a ordem da matriz. Isso, essa ordem da matriz indica a dimensão, o tamanho da matriz e, por consequência, o número de elementos que vai ter essa matriz. Tá? Então, por exemplo, uma matriz 3 por 2 ela terá Uh, essa aqui é a ordem, né? Uma matriz de ordem 3 por 2 possui uh, 6 elementos, tá? porque eu tenho 3 linhas, eu tenho três linhas e 2 colunas. Eu vou ter essa estrutura matricial aqui, então, por, portanto, 6 elementos. Nós vamos chamar cada elemento de forma genérica. A notação principal de matriz é uma letra maiúscula. Nesse caso, no exemplo, a matriz A. Então, no cantinho embaixo, nós vamos escrever a ordem dela. E a representação depois em forma de colchetes. Aqui não aparece muito claro que são colchetes, mas é para ser colchetes tá? os colchetes delimitam a matriz, a gente não faz linhas e colunas, assim como numa planilha, por exemplo, elas ficam ocultas então, nós vamos chamar representar de forma geral uh, os elementos de uma matriz por letras minúsculas, geralmente a mesma letra do nome da matriz, porém minúscula e tem esses dois valores aqui embaixo Vejo que não é 11, 12 13, 14, 21, 22 é 1, 1. 1, 2, 2, 1, 2, 2 são números independentes. O primeiro indica a linha e o segundo a coluna. Tá? Então a matriz A, o elemento A1 um, um, está na primeira linha e primeira coluna. O elemento A12 um, está na primeira linha, segunda coluna. O elemento A13, um, primeira linha, terceira coluna. E assim por diante. Aí o elemento da segunda linha e primeira coluna, então é A21, A22, segunda linha, segunda coluna, A23 e assim por diante. Pessoal, isso nos dá uma espécie de endereçamento único para acessar aquela, aquela, aquele dado, aquela informação. Isso é importantíssimo, principalmente no ponto de vista, uh, na informática, por exemplo, vocês talvez devem trabalhar já com esse sistema de armazenamento, a gente pode armazenar em vetores, apenas uma linha ou coluna e podemos armazenar em forma matricial, eu coloco organizo dados em linha e coluna e eu consigo acessar especificamente aquele dado com esse endereçamento certo? então assim eu tenho uma matriz geral eu consigo identificar o elemento específico apenas por essa descrição uh... Aqui a gente representa, de forma geral, o elemento A, I, J, tá? Vai ser comum vocês verem essa expressão. Um elemento A, e J é um elemento A da linha I e coluna J. A esses valores de I e J podem variar de acordo com cada elemento, cada localização, beleza? Aqui a complementação do que eu acabei de falar. Então, a matriz é formada por elementos genéricos, A e J. Esse I J costuma J ser menorzinho, tá? Embaixo, que estão na linha I e coluna J, analisando algumas informações importantes, a... a matriz possui uma diagonal principal e ela vai ser formada por todos os elementos em que I é igual a J. Veja aqui, ó. essa é a diagonal principal: A1, A2,2 e assim por diante, o A3,3 que vai vir provavelmente na sequência aqui embaixo. E a diagonal secundária é aqueles elementos em que uh, o i mais j é igual a sempre n mais 1. Tá? Uh, em que n aí é o número de linhas da coluna. Tá bom? E aí vai resultar essa diagonal aqui, que parte do elemento lá de baixo. Essa que parte do primeiro elemento é a diagonal secundária, a outra é a diagonal naturalmente que não é a principal, vai ser a secundária. Vamos ver alguns tipos de matrizes. Tá? As matrizes podem ser, como eu já mencionei antes, elas podem ser linha, ou seja, em que possui uma única linha, e aí várias colunas. A gente costuma chamar também esse tipo de matriz linha, ou coluna de vetor. Tá? O vetor é uma matriz linha. Aí a matriz coluna... O que muda é que ela possui uma única coluna, 5, 7, 0 nesse exemplo aqui. E temos também uma matriz quadrada. A matriz quadrada é um objeto bem importante para estudo. que Depois, lá em determinantes, a gente vai trabalhar em cima dela. Tá? Matriz quadrada é aquela matriz de ordem uh, M de mesmo número de linhas e colunas. É comum nós dizermos que uma matriz, quando ela for quadrada, não dizer assim, é uma matriz 3 por 3, como é esse caso aqui. É comum nós dizermos simplesmente uma matriz de ordem 3. Se eu falar que é uma matriz de ordem 3, significa que ela é quadrada e 3 por 3. Uma matriz de ordem 5, ela é quadrada e é 5 por 5. Quando ela não for quadrada, a gente vai dizer 3 por 1, 1 por 3, 3 por 2 e assim por diante. Ok? Então, vamos lá. Uh, mais alguns outros tipos de matrizes. A próxima aqui é uma matriz diagonal. O que é a matriz diagonal? É uma matriz uh, quadrada em que os únicos... Ah, detalhe, ela tem que ser quadrada. tá? Cujos únicos elementos não nulos estão na sua diagonal. Os demais, a parte inferior e superior dessa diagonal, são nulos. Então, essa é uma matriz diagonal. Uma variação da matriz diagonal, que é a matriz identidade, que seria um caso particular da diagonal, é uma matriz diagonal, em cujos elementos da diagonal, além de ser não nulos, eles têm que ser iguais a 1. Tá? A matriz identidade é única para aquele tamanho, porque se eu pedir para vocês, amontem uma matriz identidade de ordem 2. Então, a matriz identidade de ordem 2 existe uma apenas. Tá? Ela, se ela é de ordem 2, ela é essa aqui. Essa matriz aqui. Nossa, aqui ficou horrível. Correto? Ah, a matriz identidade de ordem 4. A matriz identidade de ordem 4 também é única. Todas são únicas. Eu tenho que fazer simplesmente uma matriz de ordem 4 e cujos elementos da diagonal principal são uh, iguais a 1 aí, pronto fiz uma matriz identidade de ordem 4 e assim por diante, a gente pode determinar qual que é a matriz e, aí, e uma matriz nula a matriz nula é aquela cujos todos os elementos dela são nulos que redundante, né? Mas é bem simples assim de entender. Ok? Bom, vimos então sobre os tipos de matriz, o que é uma matriz e os tipos de matriz. Então, a gente vai para um outro conceito importantíssimo, que é a igualdade de matriz. E é a partir daqui que a gente vai estabelecer algumas operações com matrizes. Bom, a definição, o conceito de igualdade de matriz, duas matrizes são iguais se tem ordens iguais então tem que obedecer isso, tem que ter ordens iguais e elementos correspondentes iguais o que, que seriam elementos correspondentes iguais? eu vou fazer uma matriz genérica qualquer aqui uma matriz A com um, 1 um. esse outro elemento é A1,2 um, A2,1 um. e A2,2 essa matriz vai ser igual a uma outra matriz B, se b 1, B12, B21, B22. Parece óbvio né, e lógico, mas é importante definir, já que a gente está criando um outro sistema, né, não é uma operação básica, aquela quando a gente soma números naturais, números inteiros. Uh, então, veja que para que essas, essa matriz A. Seja igual a essa matriz B. Veja, primeiro elas têm que ter a mesma ordem. Então, essa aqui é uma matriz de ordem 2. E essa é uma matriz de ordem 2. Fechou? Confere. Agora, cada elemento correspondente deve ser igual. O que são elementos correspondentes? O elemento A11 deve ser igual ao elemento B11. Ou seja, que eles têm índices iguais. O elemento A12 deve ser igual ao elemento B12. Se apenas um deles não corresponder, elas não são iguais. Então, A2,2, A2,1, aliás, e A2,2 tem que ser igual ao B2,1 e igual ao B2,2. Se tudo isso se concretizar, se for verificado, eu posso dizer, então, que a matriz A é igual à matriz B. Fácil, né? Então, bom, já que a gente estabeleceu igualdade de matrizes, então a gente pode agora começar a ir para a soma de matrizes. Tá? A soma de duas matrizes A e B de mesma ordem, então eu só posso somar matrizes de ordens iguais, é uma matriz C obtida pela adição dos termos correspondentes dessa matriz. A gente acabou de ver o que são termos correspondentes. né? Então, Ou seja, se eu pegar uma matriz A e somar com a matriz B, ela vai resultar uma matriz C mais uma matriz B, ela vai resultar uma matriz C. E esses elementos que vão compor a matriz C vão ser tais que cada elemento C e J vai ser igual ao elemento A e J mais B e J. Tá? Ou seja, o elemento C11 dessa matriz será a soma do elemento A11 com o elemento B11. E assim por diante, o elemento C12... Vai ser a soma do elemento A1,2 um, com o elemento B1,2. Um, ok? E assim por diante, a gente vai ter uma matriz resultante. Aqui um exemplo. Ah, tá, agora a diferença de matrizes. Eu acho que eu não coloquei exemplo aqui, né? Bom, mas vai fazer sentido da mesma forma. Assim como a gente pode somar, a gente vai subtrair também. A matriz C, diferença entre as matrizes A e B, é obtida pela adição da matriz A com a matriz oposta de B que é uma matriz oposta, é, é o sinal todo dela invertido. Em outras palavras, a matriz oposta, aqui uma matriz oposta de B é a matriz menos B. Mas em outras palavras, a gente vai fazer essa troca de sinal aqui. Veja que para obter esse elemento aqui, o que, que nós fizemos? Nós pegamos o elemento 1 menos o elemento 3. Então, 1 menos 3 menos 2. 2 menos o zero, 2. 5 menos o 4, 1. E 4 menos o 1, 3. Simples, né? Quando for a adição, eu simplesmente somo este elemento com o próximo. Lembrando que toda a questão de jogo de sinais está valendo. Eu faço da mesma forma. Só isso? Sim. Bem simples. Mas não, é, mas não são as únicas operações. Tá? Nós temos as... Multiplicações. Agora, a multiplicação a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Eu vou pedir para vocês terem uma atenção redobrada aqui. Eu posso fazer dois tipos de multiplicação. Eu posso multiplicar um número real por uma matriz e posso multiplicar uma matriz por outra. Tá? Um número real por uma matriz ou uma matriz por outra. Primeiro, a gente vai trabalhar a noção do produto de um número real. por uma matriz A qualquer como que vai, a gente vai proceder? como que a gente vai definir essa operação? Então, cada elemento de A é multiplicado por K quando eu faço K vezes A o um número real e uma matriz eu vou multiplicar cada elemento A e J por K, todos os seus elementos vão estar multiplicados por K se eu multiplicar uma matriz por 2, por exemplo a matriz toda vai ficar dobrada tá? por exemplo eu vou multiplicar 3 vezes, vou usar matrizes quadradas aqui, que é mais rápido de escrever. 1, um, menos 3, 5 e 2. Tá? É um número real por uma matriz. O resultado vai ser uma matriz 3 vezes 1, um, 3 vezes menos 3, menos 9, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 2, 6. Simples, né? É isso mesmo. Aqui eu vou trazer só um, um, um conceito de matriz transposta, que a gente vai usar na sequência. A transposta de uma matriz A é a matriz A, isso aqui seria A na T, tá? A na T, cujas linhas correspondem, correspondem às colunas de A. Ou seja, a gente, basicamente, uma matriz transposta é quando a gente pega uma matriz e, e troca o que é linha, vira coluna. Veja que a, a linha principal aqui, a primeira, 1, 2, 3, virou a primeira coluna. 1 2 3. A segunda linha 4 5 6 virou a segunda coluna 4 5 6. Então, a matriz transposta de A é essa matriz A na T, que tem essa característica. OK? Agora vamos para a terceira operação, que é tecnicamente um pouco mais complexa, tá bom? Então, que é a multiplicação de uma matriz por outra matriz. Então, por produto de uma matriz A por uma matriz B, é uma matriz C formada pela soma dos produtos de cada linha de A por cada coluna de B. Na prática, é muito mais fácil de entender do que, na, do que a definição. Tá? A definição de produto é bem mais difícil de entender. Vamos para um exemplo. Veja que eu tenho essa matriz aqui, a primeira matriz, que é a primeira linha 2, 2, 1, 4, menos 1 e 5. A outra matriz é 2 menos 6, a primeira linha, 5 e 10, 3 e 0, depois a terceira linha. Primeira coisa que chama atenção aqui, ó, bom, elas não são iguais, não tem mesma ordem, né? Tá, então, não necessariamente elas vão ter ter mesma ordem, mas vai ter que obedecer uma regra que a gente vai ver na sequência. Então, olha só, eu vou multiplicar todas as linhas por todas as colunas, então pensem comigo. Eu vou multiplicar a linha 1 pela coluna 1. Depois eu multiplico a linha 1 pela coluna 2. Depois eu vou multiplicar a linha 2 pela coluna 1 e linha 2 pela coluna 2. Viram? Eu vou fazer quatro processos em cada processo. E quando eu vou multiplicar, por exemplo, linha 1 por coluna 1, eu vou obter, quando eu multiplico linha 1 pela coluna 1, eu obtenho o elemento C1. Um. Quando eu multiplico a linha 1 pela coluna 2, eu obtenho o elemento C12. Faz sentido, né? Quando eu multiplico a linha 2 pela coluna 1, eu vou obter o elemento C21. E linha 2 por coluna 2, C22. Opa, fiz um círculo. Fiz um O2 aqui. C22. Okay? Então, essa é a lógica. Tá? Porém, para constituir o primeiro elemento, C1, 1, eu vou multiplicar então, o primeiro elemento aqui, pelo primeiro aqui, mais o segundo pelo segundo, mais o terceiro pelo terceiro. Então, 2 vezes 2, veja como está aqui, mais 2 vezes 5, mais 1 vezes o 3. Esse processo aqui, o resultado disso, dá 17, que é o elemento C11. Agora, quando eu vou fazer todo esse processo de novo, linha 1, agora pela coluna 2, eu vou gerar esse elemento aqui. Ó, 2 vezes menos 6, está aqui, mais, sempre somando, 2 vezes 10, mais 1 vezes o zero, aqui. Então, 2 vezes menos 6, menos 16, 2 vezes 10, 20. Menos 16 mais 20, ou 16 não, 12, né? Menos 12 mais 20, 8. E aí segue o mesmo processo, ó, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2. E aí os resultados obtidos vão resultar nesta matriz aqui. Olha só, eu multipliquei uma matriz 2 por 1 por uma matriz 3 por 1, Uh, não, perdão Uma matriz 2 por 3 Eu multipliquei uma matriz 2 por 3 Por uma matriz 3 por 2 E obtive uma matriz 2 por 2 Já vamos ver que existe uma lógica nisso tá? pra, Tanto para eu poder multiplicar Quanto para o resultado da matriz Ahn uh, aqui. Ó. Dadas as matrizes A e B de ordem m por n e p por q. Então a matriz A é a ordem m n e a matriz B é p q, respectivamente. A multiplicação da matriz AB só é possível se n é igual a p. Ou seja, o número de colunas da segunda tem que ser igual ao número de linhas da primeira, ou o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Vamos voltar no exemplo anterior Para vocês verificarem ó. Essa aqui tinha três colunas E essa tem três linhas Esse é o pré-requisito Para que eu possa fazer a multiplicação Elas não precisam ser de mesma ordem Mas elas precisam Ter uh, essa característica tá? E o resultado E a matriz resultante Terá a matriz M por Q Ou seja, MQ Voltando lá e o resultado, então, é uma matriz 2 por 2. Olha que interessante. Tá? O... Resumindo, quando a gente for multiplicar duas matrizes, é importantíssimo escrever a ordem. Então, por exemplo, ah, 2 por 3, vou multiplicar por uma matriz 3 por 2. Eu olho os elementos aqui de dentro, né? tem que ser iguais, fechou. E o resultado vai ser uma matriz 2 por 2. Se eu multiplicasse, então, a matriz 2 uh, por 3 por uma 3 por 3, o resultado ó, poderia fazer a multiplicação e o resultado seria uma matriz 2 por 3, ok? Mas é importante isso porque eu tenho que, isso tem que acontecer, porque veja que quando eu, eu multiplico linha por coluna, então, eu tenho que, essa quantidade de elementos aqui deve ser uh, repetida também aqui, Tá? então vamos adiante agora falar um pouquinho sobre matriz identidade tá? uh, a matriz identidade como a gente já viu como ela é uh, nós chamamos ela de elemento neutro multiplicativo por incrível que pareça uh, o elemento neutro multiplicativo em matrizes não é a matriz formada apenas por um mas a matriz identidade ou seja quando eu multiplico qualquer matriz pela uma matriz de identidade, seguindo essa, esse, essa definição, ou uma matriz de identidade por qualquer matriz, ela vai resultar sempre ela mesma. Tá? Eu não altero. Então é bom guardar essa informação que vamos utilizar mais a seguir. Bom, eu começo aqui com essa pergunta, né? Matriz possui inversa? Tá? O que, que é um inverso de um número? Tá? O que, que é o inverso de um número? Eu vou recapitular isso aqui. O inverso de um número é aquele que eu multiplico por esse número. Quando eu, quando eu multiplico um número pelo seu inverso, o resultado é sempre 1. Aqui eu até coloquei a definição do inverso de um número uh, real. Tá? Seja n um número inteiro, o seu inverso é n. tal que. Aqui está errado, seria m. Tá? O seu inverso é m tal que n vezes m é igual a 1. Ou seja, o inverso de 5 é 1 quinto. Por quê? Porque se eu multiplico 5 por 1 quinto, o resultado é 1. O inverso de 3 meios, o inverso de 3 meios é 2 terços. Por quê? Ao multiplicar 3 meios por 2 terços, resulta 1. Ok? Isso é o inverso de um número real. Agora, em matrizes, como que funciona? A gente vai se apropriar dessa própria definição, porque o inverso não é simplesmente trocar tá? em matrizes. A, a ideia é o número que eu multiplico uma matriz, eu, aliás, a matriz que multiplicada por qual matriz resulta na matriz uh, que a gente acabou de ver neutra. Tá? Quem é a matriz neutra? É a matriz identidade tá? então, ou seja se eu vou multiplicar uma matriz para encontrar a sua inversa eu tenho que saber multiplicar ela por essa matriz a sua inversa, a gente vai chamar na menos 1 assim como a gente chama de um número real que resulta no elemento neutro multiplicativo nesse caso a matriz identidade Então, vai ser essa definição que nós vamos utilizar ah, e uma coisa importante, em um número real, todo número real tem o seu inverso. Agora, agora, em matrizes, nem toda matriz é inversível, ou seja, nem toda matriz possui inversa. Então, vamos lá para a definição. Dada a matriz M, deve existir uma matriz M na menos 1, tal que... Então, a outra informação importante, só existe matriz inversa quadrada. Tá? Se não for quadrada, não tem a matriz identidade, ou em alguns casos tem, enfim. Então, M de ordem N vezes uma matriz M na, -1 na ordem N, que deve ser igual... Veja que tem que funcionar os dois lados, porque em matrizes A vezes B nem sempre é igual a B vezes A. Tá? E deve resultar na matriz identidade de mesma ordem. Aqui eu tenho um exemplo né, de duas matrizes que são inversas a matriz 1, 2, 3 e 4 a sua inversa é menos 2, 1, 3 meios e menos 1 meio, veja que não é lógico o número, a matriz e que resulta na mesma vamos fazer o produto aqui, ó. então multiplicando 1 vezes menos 2 1 vezes menos 2 mais, ó, primeira linha vezes a primeira coluna, 1 um vezes menos 2 mais 2 vezes 3 meios 2 duas vezes 3 meios esse aqui é o primeiro elemento da matriz, tá? O elemento da primeira linha e segunda coluna vai resultar em um outro elemento aqui. Depois eu vou resumir aqui. 1 vezes 1. 1 mais o segundo elemento aqui pelo segundo aqui. Duas vezes 2 Duas vezes menos 1 meio. 2 vezes menos 1 meio. E agora vamos para a segunda linha. Então, segunda linha primeira coluna. 3 vezes menos 2. mais 4 vezes 3 meios. Ó, primeira linha, primeira coluna. 3 vezes do, menos 2 e 4 vezes 3 meios. 4 vezes 3 meios. E aí, vamos de novo agora para a segunda linha, agora pela segunda coluna. 3 vezes 1, um, mais 4 vezes menos 1 um meio. Ok? Agora, vamos efetuar aqui essa sominha. Então, aqui, veja que aqui resulta 1 vezes menos 2, dá menos 2. 2 vezes 3 meios, eu posso simplificar aqui, vai ficar 3. Aqui é a mesma coisa, 1 vezes 1, 1. 2 vezes menos 1 um meio, vai ficar menos 2 sobre 2, que é menos 1, um, então, menos 1. Um. Aqui, 3 vezes menos 2, menos 6, mais... Aqui vai simplificar o 4 com o 2, vai ficar 2. Então, 2 vezes 3, 6. Aqui, 3 vezes 1, 3. Menos 4 vezes menos 1 meio, é menos 4 meios, que é menos 2. Né? Olha só. Então, menos 2 mais 3, 1. 1 menos 1, 0. Menos 6 mais 6, 0. 3 menos 2, 1. De fato, isso aqui é uma matriz de identidade de ordem 2. Ok, e aí vocês podem fazer depois em casa aí, multiplicar o inverso essa matriz por essa deve obter a mesma matriz uh, identidade de ordem 2 também tá? então essa é a definição de matriz inversa ok, mas como eu descubro a inversa de uma matriz? já vi que não é tão simples, ou seja não é simplesmente inverter um número de cabeça para baixo como que a gente faz esse processo? Aqui na sequência a gente já vai ver. Tá, a gente vai pensar da seguinte forma, vamos pensar de acordo com a definição. Eu tenho essa matriz aqui, menos 1, 3, vamos chamar de matriz A. Bom, vamos, vamos já escrever ela aqui. Menos 1, 3, 0 e 2, e eu quero saber qual que é a inversa dela. Então, eu tenho que pensar, eu vou multiplicar essa matriz por uma outra matriz Qualquer que eu, que eu não conheço esses valores, por isso nós chamamos de A, B, C e D. E eu sei que esse resultado desse produto deve ser igual à matriz identidade de mesma ordem. Pronto. Essa aqui é, o, é a estrutura para eu começar a fazer o cálculo e tentar descobrir qual é a inversa de uma outra matriz. De uma matriz tá? Então, a gente vai efetuar, de fato, a multiplicação, menos 1. Primeira linha por primeira coluna, menos 1 vezes a, menos a, 3 vezes c, mais 3c. Isso aqui deve ser igual a, multiplicando linha 1 pela coluna 1, 1 deve ser igual ao elemento a 1, 1, nesse caso, 1. E está aqui os resultados, tá? eu não vou fazer as multiplicações. Beleza? E aí resulta isso tudo. Uh... Veja que esses, nesse sistema um pouco, é um pouco fácil, esses que tem zero aqui, ó, se anula, né? então d é igual a 1 sobre 2. Então, aqui vale 1 meio. E aí, é um quebra-cabeça que nós vamos montando. Posso substituir aqui em d, 1 meio, e vou isolar o menos b, e depois, encontrando o b, aí depois, na sequência, aqui já está anulado, zero vezes a, então, 2c é igual a zero, então, c vale 0 né? Zero dividido por 2, 0. Então, já está aqui também. E assim por diante, substituo o valor de C em zero aqui, então, A vale menos 1. E aí, fechamos, encontramos a matriz inversa de A. a gente, resumindo, vai, fazer um dois, vai resultar em dois sisteminhas. Ok? Nós vamos ver mais a fundo sobre resolução de sistemas no próximo conteúdo que a gente vai trabalhar. Tá? Então, eu vou encerrar por aqui sobre esse assunto, tá bom?